Para começar o começo, a gente sabe que para a gente se encontrar, entender o poder que a gente tem, a força que nós temos como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo em nós, nós precisamos nos conhecer. Só que se a gente só se conhecer sem base, sem ajuda nenhuma, nós não sabemos o suficiente, ou como agir, ou como usar, ou de que forma. O que nós temos para nós, a nossa herança em Deus e a nossa personalidade, Pode ajudar as pessoas e até evoluir a nossa vida. Em outras palavras, a Elsa ficou muito tempo presa na torre sem Wi-Fi, sem livro, sem nada. E isso não adiantou nada para ela. Ela gastava todo o tempo consigo mesma, tentando se conhecer, tentando se explorar, mas não sabia quem era, porque tinha medo daquilo que estava dentro dela. Muitas vezes nós acreditamos em Deus, mas temos medo de deixar Deus agir através da gente. E não sabemos como descobrir melhores formas. O próprio Frozen 2 já mostra como a gente faz isso em igreja, em corpo, em grupo, com os nossos irmãos. Quando a Ana e a Elsa se juntam e tem pessoas que confiam e acreditam e compram a mesma briga, tudo evolui. Elas conseguem se encontrar, elas conseguem ir atrás da própria história. Elas não olham para o passado ou para os testemunhos delas com um olhar de, de corrupção ou de incompetência, muito menos de culpa. Elas olham como um lugar de respostas e é assim que nós devemos fazer. A a gente tem que valorizar os nossos irmãos em Cristo, a nossa igreja, como um grupo que está nos ajudando a nos levantar para encontrar quem nós somos. E aonde nós encontramos? em Deus, as nossas respostas não estão só na nossa história mas na história que Deus escreveu para nós e que ele tem escrito desde o começo dos tempos se nós somos filhos de Deus o Espírito Santo habita em nós e nós temos poderes, que não é do gelo, mas é do fogo do Senhor, então a gente começa a entender que através de uma igreja, ou seja, pessoas que estão ali com você porque que e vier, que se preocupam com você e que te amam, assim como a Ana faz com a Elsa, você consegue ir na história, seja do mundo, através da Bíblia ou conversar diretamente com o fruto do seu poder, que no nosso caso é através da oração. São essas duas, duas formas de entrar em contato com Deus e descobrir quem nós somos e como usar o poder que Ele nos dá, através de oração e Bíblia. Só que esses dois só são capazes de realmente transcender assim e te ensinar profundamente isso na prática dentro de uma estrutura de igreja. E por que isso? Porque sozinhos a gente tem muito falho, existem medos, existem problemas que nós possamos passar, que a igreja nos ajuda a caminhar juntos, porque eles também estão nesse processo, assim como acontece no Frozen 2. Mas eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Quando eles entram na floresta, o Olaf fala... Dizem que essa floresta as pessoas não saem daqui como elas entraram. E depois no finalzinho ele diz... Eu não sei o que é transformação, mas ninguém aqui está do jeito que entrou. E é exatamente isso que Deus busca na nossa vida. Ele não quer que a gente só passe pela floresta e saia da mesma forma. Ele quer que a gente tenha momentos de transformação. E o que acontece com os personagens quando eles entram na floresta? Eles têm lutas, eles têm dificuldades, eles têm que se superar em várias coisas. E é exatamente o que ocorre conosco quando nós entramos numa vida com Deus. Na floresta do Senhor, nas árvores de vida, nas videiras verdadeiras que devem gerar frutos, como diz a palavra de Deus. Nós, como amados do Senhor, devemos sim ser parte de árvores que geram frutos, que não tem nenhum galho podre, ou em outras palavras, que não deixa o pecado te matar, ou que não Quer ver por quê? Não tinha um pessoal que morou anos e anos dentro daquela floresta e não mudou nada, tudo continuou do mesmo jeito, ninguém salvou ninguém? Simplesmente porque eles não mudaram, eles ficaram do jeito que eles eram. E se você, ou quem você conhece, ou quem você lidera, entra na presença do Senhor e não muda nada, então você pode saber que essa pessoa precisa de transformação da alma. E para que essa alma seja transformada, ela precisa se dispor e expor, É o fato dos gigantes que isso eu não consegui parar de pensar durante o filme. Para eles conseguirem entrar no lugar onde ele tinha toda a revelação do poder, eles precisavam passar por gigantes. A Ana passa por isso, a Elsa também por um momento, e depois os próprios gigantes quebram tudo e resolvem o problema. Em outras palavras, em 2 Samuel e também em Números, eu vou deixar, como sempre, os versículos aqui embaixo na descrição do vídeo, você vê que o povo de Deus precisava entrar na Terra Prometida, que era a terra onde Deus tinha preparado para eles todas as respostas, toda a abundância, tudo aquilo que eles precisavam. Só que, quando o povo Israel vai lá, os espias vão ver como que era a terra, eles voltam com muito medo e falam, não vamos entrar lá, porque lá tá cheio de gigante e a gente vai morrer. Só que dois homens de fé, Josué e Caleb, quando eles entram lá tendo o um olhar diferente, uma visão de Deus, o entendimento de quem eles eram e do poder que habita neles, eles olharam e falaram, cara... Tem gigantes sim, mas a gente dá conta desses gigantes. A gente já deu conta de tanta coisa, Deus tá com a gente sempre, olha o poder que a gente tem. Vamos lá, vamos quebrar a cara da gigante comer eles igual pão e vamos resolver esse problema e vamos tomar posse disso tudo e tudo vai ter paz. E o nosso povo vai viver melhor do que nunca viveu. Isso parece familiar? A Ana e a Elsa quando entram na floresta e elas percebem que tá tudo ali é, corrompido, as coisas não estão funcionando como deveria. É, o que foi criado para ser maravilhoso, cheio de poder espiritual, não tem poder espiritual, tem seca, tem tristeza. Elas percebem que isso não pode mudar simplesmente porque tem gigantes que guardam essa terra. Mas o que acontece quando a pessoa tem consciência de quem ela é? Já passou por uma transformação da alma? Ou... Igual a Elsa fez, pega um cavalo de água, vai na história, descobre quem ela é. Ou quando a Ana percebe que, independente de toda a tristeza, é eu e você, é ela que tem que ir atrás e fazer acontecer. Você toma coragem, você se expõe, você se dispõe e expõe. Foi isso que a Ana fez. Ela para de ficar na sombra. dificultando a passagem para a terra prometida e usa eles a favor dela, assim como aconteceu com Israel, quando mata um gigante, assim como aconteceu com Davi, quando ele mata Golias, que era um gigante, ou seja, era um problema, ele passa a ser o herói do lugar. Porque ele pega aquilo que era um problema e faz, além de ser solução, ser abundância de excelência. É a mesma coisa pra eu e você em Deus. Às vezes o seu gigante é uma falta de trabalho, é um amigo falso, é um relacionamento tóxico. Pega isso e transforma isso em bênção na sua vida. Porque é isso que a Bíblia diz pra gente fazer. Josué, Caleb, Davi e agora a Ana e a Elsa também. Porque a Ana vai e pega os mesmos gigantes que tinham problema e faz eles abrir aqu aquela represa que Predia toda a água. E agora é a parte mais legal. Porque quando a água solta, é água viva. Ela traz vida pro lugar. Jesus diz que ele é a água viva. E sabe como eles descobrem que tudo deu certo? Que o gigante que afligia agora foi usado para benção, Que a busca por respostas a encontrou. E agora você sabe quem você é. E o poder que habita em você. E você tem controle disso. Porque é isso que acontece com a Elcia. é isso que acontece com a gente no Espírito Santo. Eles começam a ver o céu. Esse é o ponto mais lindo de Frozen 2 pra mim. Quando tudo... Não tem mais medo de Deus, né, no caso. Não tem mais medo do espiritual, mas convive com Ele... Porque muita gente tem medo do mundo espiritual, só que nós somos espírito e Deus falou pra gente andar em espírito. Enfim, quando tudo isso acontece, o principal sinal é que o céu se abre e eles enxergam o céu. E eu acho que isso é autoexplicativo. Ah, eu vou chorar. <risos> Na verdade, a gente enxerga o céu, a gente enxerga quem Deus é, a gente enxerga Jesus. Quando a gente para de ter medo do gigante, e usa ele para quebrar nossas represas. Quando a gente para de achar que a floresta só vai ter problema e começa a enfrentar a floresta como um caminho de autoconhecimento. Mas não meu e seu preso numa torre, em liberdade, com poderes do Espírito Santo e cheios de fruto, porque somos uma árvore de bênção. Amém? Se você teve também algum insight, manda aí. Eu vou estar com todos os versículos aqui embaixo. E que o Senhor te favoreça. Let it go! <risos>